Não sou um filho do deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fitei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com, com o Canadá. Eduardo Bolsonaro diz que tem apoio de chanceler que já fritou hambúrguer nos Estados Unidos Pronto, agora sim! Além de Eduardo Bolsonaro já ter sido guia turístico na Argentina E ter se formado na mesma escola de inglês de Joel Santana O filho de Jair Bolsonaro já fritou hambúrguer nos Estados Unidos e aí, quer um currículo mais preparado do que esse pra ocupar um cargo importantíssimo como é o de Embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Vai Brasil, vai passar vergonha pra caralho! Se era pra trabalhar como chapeiro, era só ter procurado alguma lanchonete do McDonald's, cacete, não a Embaixada no Brasil, né? Lembrando que há pouco mais de dois anos, Jair Bolsonaro foi flagrado brigando pelo zap zap com seu filho e futuro bedel de diplomata, quer dizer, embaixador, dizendo que não iria visitar o filho no presídio da papuda. E agora, como embaixador, terá direito à imunidade diplomática. Tá de brincadeira, né, Bolsonaro? Hashtag McDonald's, contrato o Dudu. Previdência Câmara aprova emenda que suaviza regras de aposentadoria para policiais Pois é, liderados pelo PSL, que pra quem não sabe é o partido do sindicalista de fada que está ocupando a presidência do país Acabou concedendo ainda mais privilégios para os policiais federais Que agora terão direito a uma aposentadoria ainda mais branda só para vocês entenderem melhor como vão ficar as coisas, enquanto o pedreiro vai se aposentar com 65 anos, a faxineira, por ser mulher, vai se aposentar com 62. Os professores vão se aposentar com 55 anos para os homens e 52 para as mulheres. Já os policiais federais que se aposentavam com 55 anos vão poder se aposentar agora com apenas 53 anos no caso dos homens e 52 no caso caso das mulheres. Tudo isso, claro, pago pelos otários dos trabalhadores brasileiros que vão se aposentar aos 65. É e tinha gente achando que eles estavam preocupados em acabar com os privilégios, né? E por falar em privilégios, tem uma outra tio por aí que adora um privilégio. Dinheiro Público, Banca, Movimento, Lula Livre, Passagens de Avião e Hospedagens Pois é, lembra daquela mobilização petista iniciada em abril do ano passado em favor da libertação do Lula? Pois é, fomos nós os otários os brasileiros que pagamos essa conta através do fundo partidário. Não é a toa que já existe um movimento no congresso para dobrar o valor dos recursos públicos destinados ao fundo eleitoral que poderão chegar a quase 4 bilhões de reais. Enquanto isso, mais uma vez, o governo cortou a previsão de crescimento do PIB em 2019 para 0,81%. Bom, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Hashtag Somos Todos Otários. E para finalizarmos essa edição... Donald Trump ataca o Bitcoin e o projeto Libra do Facebook no Twitter. Eita porra! Será que é sinal de compra isso? E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E pra quem ainda não sabe, o canal do Otário tá com um novo quadro no ar, o Otário Invest. Com as principais notícias do dia do mercado financeiro de forma rápida e sem frescura. Então fiquem ligados, hein? Fui!